Olá, eu hoje tenho o um segundo episódio da série Selfies, mas estas selfies vão ser ligeiramente diferentes. Então nós teremos selfies normais, a nossa expressão facial conta a história que nós queremos transmitir, mas nestas selfies vão ser selfies sem cara. Se vocês escreverem na internet faceless portrait, vocês vão encontrar fotos deste tema onde a cara não aparece nas vossas fotos, ou está cortada, ou vocês estão virados para a parede, ou estão a tapar a vossa cara com as mãos, com algum objeto, e essas fotos transmitem uma história sem a vossa expressão facial, ou seja, são um bocadinho mais criativos porque vocês têm que utilizar outros meios de, para contar uma história. Eu vou, claro, dar-vos ideias para estas fotos para vocês conseguirem tirar umas parecidas e depois tentarem tirar umas para vocês com as vossas próprias ideias, por isso espero que este vídeo vos inspire a tirar várias fotos e se quiserem ver este segundo episódio é só continuar a assistir e espero que gostem. Eu sei que vai parecer super estranho, mas se tiverem um ananás em casa utilizem para esta foto, este tipo de fotos com ananas estão super na moda e ficam tão bem, principalmente em fitos tropicais, podem usar folhas ou flores que fica igualmente bem. Para a próxima foto vamos utilizar um livro, vocês podem estar de frente para a câmera e colocar o livro à frente da vossa cara, vocês também se podem colocar de lado, o vosso cabelo está a tapar a vossa cara e vocês estão a ler um livro, a cara continua na mesma tapada e fica super bem. Para a próxima foto, a única coisa que vamos fazer é virar-nos para a parede, e dessa forma a nossa cara não está visível, e dão também fotos super interessantes. Para esta próxima foto que eu vou fazer é sentar-me no sofá e virar-me com a cara para longe da câmera, de forma a não se ver, como se estivesse a descansar no sofá, mas a minha cara não aparece. E por último, vamos utilizar as nossas mãos para tapar a cara, vocês podem usar as vossas mãos, alguma parte do vosso corpo, e fica também super bem. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Estas ideias é só a base de que vocês podem fazer, por isso vocês podem ser o mais criativos possíveis para criar fotos ainda melhores que as minhas, por isso, Espero que vocês tenham gostado deste vídeo e vemos amanhã.